Assim. Bom dia, estou aqui gravando esse vídeo diretamente do meu apartamento em Pinheiros, em São Paulo, aceitando o desafio do meu amigo Edson Freitas do Rio de Janeiro, nas quais ele lança hashtag apoia um catador e hashtag Mostre o seu lixo. Então estamos aqui diante de três é, formas nas quais a gente é, cuida do nosso lixo, do nosso resíduo. O primeiro é todo o nosso resíduo é, é, físico. Então o que nós fazemos é separar esse material, colocá-los de forma limpa, higienizada e lavada, então a gente coloca aqui, depois a gente tem também o nosso lixo orgânico, com as quais infelizmente a gente não tem material de compostagem, portanto esse desafio está sendo bom para a gente ter umas caixas de compostagem no apartamento. E por fim a gente tem todo o rejeito que a gente descarta é, sem mais é, dando o destino correto. Agora, o mais importante de tudo é que esse material que a gente separa, a gente quer incentivar que ele seja realmente tratado, protegendo a integridade e a saúde dos catadores. Portanto, é importante que a gente mantenha esse material limpo e que a gente entregue numa cooperativa. E é isso aqui que está lançado o nosso desafio. E ao mesmo tempo quero que mais três pessoas mostrem como é que trata do seu lixo através da hashtag Apoie um catador e apoie ou mostre o seu lixo. Eu quero que a Bia Porto, a minha sobrinha, mostre para nós como é que ela faz uh, uh, o tratamento desse lixo doméstico. Quero que o Gustavo Trani também grave um vídeo apresentando como é que ele gosta e como é que ele trata o seu próprio lixo. E a nossa amiga Nancy Geringer, também gostaria que ela gravasse um vídeo. Então está lançado o desafio, muito obrigado, um abraço, até a próxima.